Você reparte o cabelo do lado ou no meio, onde você preferir. Vai pegar uma mecha de lá da frente, uma mecha generosa, não é pequena. Prender com o um elástico de silicone. Prende com o um elástico de silicone apertado. E agora você vai rodar em torno dela mesma, só que de baixo para cima. Essa mechinha reparte no meio... Bem no meio, reserva um lado e vamos trabalhar com o outro lado. Aqui, você vai precisar de um passador. Esse passador você ou passa-fita, você encontra em loja de que vem de presilha de cabelo ou em lojas de, de cosméticos. Um dos lados você divide em três partes e uma por uma você passa... Ó, põe o passador aqui dentro e passa a mechinha, um terço, né?, dela por dentro desta outra mecha. Vamos para a segunda parte das três. Coloca o passador cabelo puxou. Vai ajeitando. E a terceira parte a mesma coisa. E ajeita para ficar as três argolas. Vamos fazer a mesma coisa aqui nessa do outro lado peguei a primeira parte e passei aqui mais uma parte e trago aqui E a última parte também coloco aqui no meio. E vamos ajeitar para ficar três argolas, uma acima da outra. Por enquanto está assim. De novo, peguei uma parte de cada lateral e vou prender. Aqui no meio, com um elástico de silicone, vamos rodar de baixo para cima novamente: ó, você pode segurar com o dedo aqui ó, para não subir cabelinhos, repartindo no meio e trabalhando uma das laterais, vou dividir em três partes e passando com o passador por dentro aqui ó mais uma por isso que eu falei para pegar umas partes generosas ó. aqui eu peguei fininha olha a parte fica tudo fininha fica mais bonita se pegar uma umas mechas mais grossas Um pente, vai ajeitando tudo direitinho para deixar as argolas bem grandes, ó. E agora vamos fazer do outro lado. Olha que trabalho legal, gente. Tá bonito, não tá? Eu tô gostando. Vamos fazer mais uma? Pegar uma mecha de cada lado, prender bem apertado com o um elástico de silicone. Sempre um elástico embaixo do outro. Rodar de baixo para cima. Pode até usar o passador também. Ou com os dedos ou com o passador. E do outro lado, a mesma coisa, repartir em três e passando cada mecha com o passador. Enquanto eu faço isso, eu vou mandar beijo. Eu quero mandar um beijo para Andréia Novaes, ela é do Rio de Janeiro. Hum, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Um beijo, Andréia. Muito obrigada. Mais um beijo para Manu York. Ela não colocou a cidade, nem a idade, não sei de onde ela é. Manu, um beijo para ti. Obrigada pela participação. Um beijo também para Gilmara Carolina. Que também não me falou a cidade dela, mas ela tem duas meninas que faz tranças. E eu tô colocando aqui as fotos das tranças dela muito obrigada pela participação e por mandar as fotos se você também quer participar da hora do beijo e mandar a sua fotinho pode fazer isso no Facebook no Instagram e não esqueça de colocar o nome e a cidade aqui você pode deixar do jeito que está ou pode continuar fazendo aqui até o final Gente, olha que linda essa é a nossa trança de hoje, um trabalho relativamente fácil, simples e que dá um resultado magnífico, gostei bastante. Não se esqueçam do meu like aqui embaixo, de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e configurar para você receber todo sábado uma super novidade. Um beijo e até a próxima!